Bem pessoal, o tema hoje é a força do pensamento negativo. É poderoso, viu? Então eu vou pedir para vocês compartilharem o vídeo, assistam, né? Falem, ai ah, meu gostei, mas ficou falho naquilo, foi tudo muito bom. Opinem, vamos trocar ideia juntos, né? Aonde tiver os comentários. Se inscrevam, aperte o sininho, curta, convide seus amigos né, para compartilharem também, como eu falei agora há pouco. Vão lá, Instituto Armin de Gourmandian, no Face, na página, no Instagram. Eu vou aguardar sempre por você. E vamos agora para o tema. Formas e pensamentos negativos são uma constante em nós, né? <risos> O ser humano, ele tem uma propensão a pensar só no negativo. Desde criança. É uma coisa impressionante como acontecem 200 coisas boas, vem 200 pessoas falarem coisas boas para a pessoa, elogiam, falam coisa boa, e vem uma que é aquela que detona. Você esquece, daquelas trocentas mensagens boas daquele daquelas tudo que é de bom para ficar só pensando numa pessoa que você sabe que lá é duvidoso o caráter da pessoa é duvidoso que te detonou um pouco como nós somos influenciáveis pelo negativo né aí depois você diz assim ai eu não consigo as coisas do jeito que eu quero. É lógico que você está no negativo, como é que você vai conseguir? Não dá, né? Para você acreditar, para você conseguir as coisas que você quer, você precisa tirar de dentro de você não é colocar o positivo, aí você vai piorar mais ainda. É tirar as mensagens que te jogam para baixo. Aquelas mensagens que dizem que é tudo subliminar também, sabe? E que dizem assim, você não serve para isso. Você não serve para aquilo. Ah, mas aquilo, sabe, toma cuidado. Não, não, não vai com sede ao pote. Porque de repente, você chega no pote, o pote tá vazio, você derrama. Então, as pessoas, elas não conseguem dizer assim, vá beba do pote tudo que você tiver de direito porque é isso que nós queremos ouvir eu quero beber do pote o que eu tenho de direito eu quero beber do pote o que me faz bem e eu quero escolher o pote com o que tem lá dentro com o líquido, com o pastoso, não importa o pote é meu, o recipiente é meu eu quero o melhor ah, mas você já tem que ficar satisfeita com o que tem. O que você tem já está bom demais. Gente, a força da gente se jogar para baixo, a força do negativo, a força dos pensamentos que nos marcam profundamente são... Estreitamente uh, reacionários com a nossa postura de vida. E a última coisa que nós fazemos depois de ter pastado e sofrido e passado por tudo, isso para quem quiser aprender, é chegar na revolução interior, que é a transformação para a confiança da autoconquista. Uh, quando você pergunta para uma criança assim, o que, você, o que aconteceu com você quando você ganhou a bicicleta? A criança diz, Ai, foi muito legal, foi muito bom, mas eu tomei tanto tombo. Agora, eu tomei muito tombo para aprender. Então, o muito tombo para aprender ficou como uma mensagem de que se você não tomar tombos, você não aprende. Você não aprende a andar, você não aprende a desenvolver, a fazer as coisas melhor, se você não cair. Parece que o viver experiências, né? a vida ela é cheia de experiências, você tem que passar por experiências para aprender. Todas as experiências só te levam para o negativo não tem experiência boa. E se tiver uma experiência boa, as outras dez vão, vão sufocar aquela boa e aquela boa vai ficar dormente. E o que vai sobressair são os negativos. Essas experiências, esse processo, essa coisa toda a força do negativo, do poder, da nossa autossugestão, né? e nós acabarmos nos persuadindo em relação ao negativo, é algo tão forte, que quando nós vamos sair de casa, vamos fazer qualquer coisa, vamos para um trabalho, nós não vamos assim, sabe? nós vamos sempre com o pezinho para trás. Porque pôr os dois pés para frente, cuidado, você perde o equilíbrio. Então, você sempre tem que ter um pezinho para trás, por melhor que esteja a situação. Ah, então, a pessoa, ela vai, mas ela não vai inteira. Ela não vai completa para as coisas que ela quer realizar, para aquilo que ela quer fazer. Então, muitas vezes, as nossas realizações, elas ficam pela metade. Elas não ficam inteiras. Ou você se realiza em alguma coisa, mas o, aquela outra coisa que você não realizou pode ser financeiramente, pode ser em relacionamento, em relacionamento afetivos é, ou, ou em qualquer outra coisa. Por melhor que esteja a situação na tua vida, a culpa te leva a agir como um devedor. Dentro de você. Quando você vê uma pessoa alegre, você fala, nossa, aquela pessoa não tem problema nenhum. Vocês que pensam. É porque a pessoa, ela sabe lidar com ela. Ela sabe pôr o pano de fundo, né? Bem bonitinho, bem colorido, mas atrás do pano de fundo tem um artista acabado por mais que a vida esteja satisfatória para ele. Uh, já passamos assim, como eu disse, a criança da bicicleta. A criança ela fala assim, eu vou jogar bola, ou eu vou brincar de boneca, né? Ou, hoje em dia é tudo misturado, não importa. O que, que os pais dizem? Você vai jogar bola, agora cuidado para não perder o seu amigo, para não passar vergonha. Olha, olha a sugestão, porque se você perder para o outro, quer dizer, vem o sentido da perda, como algo que é inerente, aquilo vai acontecer, mas não pode ser você, o outro tem que perder, vem a competitividade. Né? eu preciso sempre ganhar nas competições, você é obrigado a ganhar, porque se você não ganhar a vergonha que seus pais vão passar e vai ter que justificar, porque a vergonha não vai ser só tua, a vergonha vai ser dos seus pais também, vai ser de quem estiver do seu lado, né? E, assistindo o outro que ganhou, a família toda pulando. Então, isso vai levando a uma diminuição daquela criatura muito grande. A cobrança a respeito disso é assim, você nunca aprendeu a ganhar, você nunca soube fazer as coisas, você não é igual o outro. Agora, vê se você começa a pensar positivo né aquela idiotice começa a pensar positivo para pelo menos uma vez na vida ganhar aí eu pergunto como é que fica a cabeça dessa criatura e como a aonde ela vai buscar um, um aparador um, algum amparo uma muleta para ela acreditar que ela está vencendo acreditar que ela é boa naquilo que faz acreditar que o que ela faz vai dar um retorno bom. Por quê? Que nós ficamos muito no negativo. Você só pode fazer coisas que vai te dar um proveito pessoal. Né? Você só pode fazer coisas onde o olho do, do dono engorda o galinheiro. Engorda o pasto, como eles dizem. Você só vai conseguir desempenhar bem as coisas depois de sofrer muito. Você primeiro precisa sofrer, comer o pão que o diabo amassou para poder aprender. Mas quando você entra no negativo, pior é quando você vê o outro que não precisa fazer nada daquilo e está vencendo na vida. Mas só que aquele outro, você pensa que está vencendo, porque os pensamentos dele são tão negativos ou mais negativos do que os teus. Só que ele faz o que ele desafia. As pessoas, elas aprendem a desafiar o que é negativo, o que é ruim, o que é ou não, para chegarem no sim. Agora, muita gente tem o sim nas mãos e coloca o não. Por medo de perder por medo de não conquistar, por medo de não chegar lá. Ah, o, o que atrapalha muito o nosso desenvolvimento pessoal são as ideias futuristas do passado. Ah, meu, que que, o que, que você está falando? Não Entendi. Tá. O passado, o passado dos nossos pais, dos nossos antepassados, eles sempre viviam prevenidos. Olha, não esquece que amanhã você precisa estar protegido. Esse amanhã é quando começar a envelhecer, né? Porque ninguém vai olhar na tua cara se você não estiver bem. Os filhos, eles só vão atrás do pai quando crescem, quando os pais têm dinheiro. Principalmente se for filho homem. Porque a mulher, ela puxa para ela. A mãe da mulher sempre vai estar protegida. Mas a mãe do marido, a nora não cuida. Todo mundo tem uma nora, todo mundo, a maioria tem uma nora, tem um genro, tem tudo isso. Né? Então as pessoas já ficam assim, hoje eu tenho, mas eu preciso cuidar bem... Mas guardar, porque amanhã depois eu não vou chegar a lugar nenhum. Eu preciso segurar aquilo. Porque um dia, a minha avó, ela passou por isso e foi parar no asilo. A, a, a, a tia dela foi parar não sei aonde, ficaram sozinhas, mal cuidadas. Então, o passado, ele é um futuro derrotista. Se você não se cuidar. Os pensamentos negativos, eles fazem isso daí. Eles trazem um futuro derrotista para você vencer o futuro no presente. Vocês entenderam o que eu estou dizendo? O futuro no presente é assim. Eu hoje estou plantando tudo que eu posso, mas não para hoje. Para amanhã. Aí chega amanhã... Quando você vai colher, o outro já colheu. Porque você não teve tempo de ver tudo que você plantou. E não conquistou. Pensamentos negativos, eles exercem uma atração muito grande para o negativo. Por que, que nós estamos vivendo? É, a humanidade está passando por tudo isso, nosso planeta ele está tão denso, né? Justamente porque esses pensamentos eles são dominadores, são eles que dominam, são eles que tomam cuidado. Vocês já observaram, gente, que quanto mais dinheiro uma pessoa tem, mais medo de perder ela tem? Porque ela diz que a proporção do medo é a proporção do que ela tem. Que quanto mais ela tem, mais medo ela vai ter porque ela tem mais. E vai ter o medo, aumenta. E é mentira. É mentira. Não existe proporção. Existe a pessoa com medo independente da proporção. O medo é um desafio. O medo é um desafio para você fugir da coragem. Ele é um inibidor. Ele te inibe. Por exemplo, no que, que o medo inibe? Você está andando no caminho... Né? Um caminho amplo, bonito, tem mil coisas bonitas, árvores, animais, tem tudo muito bonito. Você vai ver um bicho morto que está lá no fundo, que tá todo, né, vamos dizer já em estado de putrefação e você esquece que tá bonito na sua frente. Você já reparou que é assim, não é assim? Você fica ligada naquele bicho que está decompondo, faz parte. A, a tua, a, o teu olhar naquele momento, ele deixa de ser significativo na, em toda aquela beleza que você está vendo para canalizar no que está feio. E quando canaliza no que está feio, é a derrota. Porque você deixa de caminhar no bonito e entra no feio. Você deixa de caminhar e apreciar tudo aquilo que é teu naquele momento, porque você está lá, você está naquele paraíso. E aquele paraíso te pertence, naquele momento te pertence. né? Não, para você começar a fugir, daquele paraíso por causa de algo distante que está te assustando. Se você sai na rua, você está andando tranquila, e vem alguém correndo, você já pensa que é um ladrão. Olha a que ponto nós estamos sujecionados, o pensamento negativo. E é lógico que a pessoa que pensa assim, ela vai atrair. Por que ela vai atrair? Porque ela só pensa nisso. Nós atraímos exatamente o que pensamos. Ah, agora eu vou chegar em casa e vai estar tá uma briga lá, uma confusão. Vai chegar em casa vai estar tá uma briga e uma confusão. Se não tiver, você vai armar uma. Porque você está querendo isso. É nisso que você está pensando. Pessoal, vamos aprender uma coisa. Os nossos comportamentos... E tudo aquilo que nós carregamos no nosso pensamento, ele serve para conquistar, derrotar, afastar, dificultar ou não dar valor. Por que, que as pessoas, como eu disse agora há pouco, que tem muito, elas acham que o problema delas é muito maior do que... Quem tem menos. E não é proporcional ao valor que cada um tem. Porque ela se valoriza muito mais do que o outro. E o valor dela não pode cair. O valor dela tem que ser muito melhor do que o outro. Outra coisa. Você não ter a liberdade suficiente na sua própria casa... Porque existe o não limitador dos pais. Até aqui você chega. Daqui para lá é meu. Você não vai. Mas a casa inteira não é de todo mundo? Não. Nós temos que aprender a ficar com cada espaço. Esse espaço é meu, aquele é teu. Não invada o meu. Quando você faz isso, você coloca na cabeça daquela criatura não o não invasivo, você coloca o medo de avançar na vida. O espaço é limitado. Não é, sabe, por exemplo, você dentro de uma casa, você precisa respeitar o que é do outro, sem dúvida. Mas isso não é limitar o espaço do outro. E no espaço do outro, né? você não pode entrar. Agora, qual é a dimensão que me faz separar o meu espaço? Qual é o olhar, desculpa, que me faz separar o espaço do outro, do meu espaço e aonde está esse espaço? Por exemplo, o espaço do outro é um armário. O espaço do outro é um pedaço do quarto. O espaço do outro é um banheiro. O espaço do outro é aquele pedaço do quintal, da área. Qual é o espaço do outro, sendo que esse espaço externo é de todo mundo? Eu preciso, sim, respeitar o que é do outro. Agora, sufocar... Me sufocar dentro de um espaço pequeno, para não entrar no espaço maior do outro, é negativo. É o um medo de ir para frente, é o um medo de avançar, é o um medo de chegar para o outro e falar eu quero te ajudar, eu quero crescer, eu quero chegar junto com você. Mas não pode fazer isso. Não, não pode. Uma coisa é individualidade. É não afetar a individualidade do outro, aquele local onde o outro põe as coisas dele. Outra coisa é o espaço geral. O espaço geral é de todos que estão lá, veiculam lá, e todo mundo precisa pôr uma regra de como lidar lá dentro. Para que não haja conflitos. Agora, os piores conflitos são espaços limitadores. Isso daí causa um temor que você não sabe até onde você chega. Em qualquer situação. Até onde você pode ir. Então, a palavra não. Não. Não. Não. Não. É uma constante na vida da maioria. Ali não, aqui não, ali não, aqui não, ali é seu, aqui não, ali pode... Tem um sim para 30 não. Vocês já repararam? E esse sim é o sim que você não quer, mas você é obrigada a dar. Na maioria das vezes. Para você aprender a falar o um não para o outro e o sim para você... Demora muito. E muitas vezes o não do outro é, é colocado porque o outro também aprendeu a falar não. Você já conversou com aquelas pessoas que você fala assim, o dia tá bonito hoje, nem né? A pessoa fala não. O dia tá muito quente hoje, tá bonito mesmo. Ela coloca o não na frente? Eu conheço um monte de gente que faz isso. Ela coloca o não à frente de tudo? Porque ela não aprendeu que o outro, ela precisa comandar pelo não, o sim do outro. Ela precisa mostrar para o outro que ela está vendo muito mais o que tem dentro do cristal do que o outro. Ela precisa fazer do outro um ser nulo, dependente dela, mas que ela vai ensinar ainda aquele, aquela criatura a ficar igual a ela. Gente, o que tem de mãezinha assim? O que tem de papaizinho assim? O que tem de, de muita gente assim? De empresários, de tudo? Vocês não têm consciência. Então, quando você conversa com muita gente que está trabalhando para alguém, de algum lugar, ela sempre espera as ordens. Ela não toma iniciativa. E, e aí vem o outro e fala, pô, aquela pessoa não faz nada, não tem iniciativa. Mas se ela tiver iniciativa, ela é tolida. porque Tudo tem que andar nas regras dela. Então fica assim, se eu fizer do jeito que eu gosto, eu vou receber um não. Então eu prefiro que o outro venha e fale para mim o que eu devo fazer para eu receber o sim. Só que o sim não vai vir nunca, porque nunca vai ser como o outro quer. E a pessoa vai cada vez se anulando mais. E aquele que é o comandante, que é o, o que manipula do jeito que ele quer, porque ele já é um não imenso na vida e ele precisa jogar esse não nos outros, ele tira a coragem e a desenvoltura e a iniciativa dos outros, dos demais que estão lá. Quando você ficar muito no não, faz o seguinte, uma dica do tema que eu dei. A dica é essa. Quando você ouvir muito não na sua cabeça, questione de onde vem esse não. Procura transformar esse não em questionamentos. Não por quê e sim por quê. O que está me pesando? O que está me desfavorecendo? Que tipo de medo é o meu inibidor? É a crítica pública? É o que o outro vai dizer? É a vergonha que eu vou ter se eu perder? O que, que é esse não? É se eu fracassar? Mas por que, que não pode ser um outro pensamento? Eu vou ser vitorioso para mim, não para o outro. E qualquer coisa que aconteça é para mim. Eu quero que o outro enxergue a vida dele e não a minha. E deixa eu comigo. Tá bom? Então vai educando os seus pensamentos, vai se observando, vai vendo o que é melhor para você e aos poucos vai tirando a cobrança, a.. a ah, o medo se uma pessoa não gostou do seu cabelo não gostou do seu pé, não gostou do que você fez o problema é da pessoa, não é dela aquilo é teu, você gostou? você agradece a pessoa, fala tudo bem obrigada pelo, ah, ah, né, pela, ah, pela atenção só que a minha atenção é comigo mesma tem pessoas que fazem questão de ligar para derrotar o outro porque pensa que o outro é tão derrotável quanto ele então, as pessoas usam aqueles que parecem ser mais frágeis para elas brincarem, porque elas brincam com elas na frente do espelho. Não entre mais no um não, seja o sim. Seja o sim para você e o não para você em tudo aquilo que você quer e não quer. Entendeu? É isso aí, pessoal. Compartilhem, comentem o vídeo. Vão lá para o meu Instagram, né, Armin de Gourmandian, para o meu Face Instituto Armin de Gourmandian. Ah, se inscrevam no vídeo, opinem a respeito disso e eu fico aqui, no aguardo do seu retorno, tá bom? Gente, vamos lá, precisamos chegar a mil para começarmos a fazer a live diretamente no YouTube. Já pensou que legal? Aí você vai poder participar, você vai poder vir junto. Vamos fazer a live. Ao invés de fazer o vídeo, gravar antes e deixar, não, nós fazemos diretamente com vocês. Legal? Então é isso aí, gente. Um beijo grande, sempre na paz, luz e harmonia. Gratidão.